Olá, centelha divina, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Fuse Gente, o que eu tenho hoje aqui comigo é a nossa querida Chiara e veio mais uma vez aqui nos prestigiar, nos trazendo uma mensagem maravilhosa dos nossos irmãos, deixa eu colocar aqui o banner bem bonitinho arquitorianos, né? Uma mensagem que vem falar sobre a respeito das novas energias de dezembro para dar aquele up nas nossas energias, né, mesmo Kiara. Seja bem-vinda, minha flor. Ah, gratidão, Gleide, meu amor. Tava com muita saudade de ti, da tua energia, do teu canal. Amei os teus cristais que tu me mostrou depois que você mostrar, lindos. E muita gratidão por essa oportunidade, né? Os Arcturianos estão trazendo muitas atualizações mesmo este mês. As energias estão fortes, os plasmas estão chegando com tudo, né, e eles estão trazendo algumas dicas para a gente poder aproveitar melhor essa descarga de energia e também para a gente estar tá colocando elas para trabalhar em nosso favor, para nos ajudar nessa transição planetária maravilhosa que está em pico. <risos> Gratidão, Gleide, teu canal é lindo e é de muita luz mesmo. E muitas pessoas conseguiram né, se iluminar muito através do teu canal. Parabéns, meu amor, pelo teu trabalho. Eu é que agradeço, minha flor, porque é um trabalho mesmo que a gente faz com o coração, porque a gente sabe o que existe por trás né, de todo esse trabalho aqui, que o quanto de que, ataques que nós recebemos, mas nós sabemos da nossa missão, não é? Isso. Então, por isso que a gente mantém o canal trazendo conteúdo sim, Tá? o pessoal de casa não precisa ter medo, que eu não vou mudar nada, vai continuar do mesmo jeito, porque essa é a minha essência gente, tá? Eu tava olhando aqui a imagem aqui da minha blusa <risos> olha, não tem nada a eu só coloquei porque eu gostei dela, não tô fazendo propaganda de ninguém, tá gente? Mas eu gostei. É, apesar que o bichinho fez parte da minha infância, mas tá tudo bem tá? O que importa aqui para mim é a cor eu adoro essa cor. Eu não importo se é daqui ou da com lá, para mim o que importa é que você se sinta bem, que eu me sinta bem, tá? E e é isso, gente, a Kiara falou dos cristais que eu recebi e eu quero mostrar, tá lindo. mostrar pra vocês. Muito e primeiro lindo. Eu quero dar as boas-vindas, Clara, a todos vocês que estão aqui na nossa live. Olha quantas pessoas que já estão aqui, Kiara, Estamos recebendo várias mensagens. Deixa eu mostrar e agradecer. Pelos... Eu recebi muitos presentes, tá? E eu quero muito agradecer, gente. Estou vibrando. Olha só que linda essa pergunta que eu ganhei. Linda, linda, linda. A minha querida Lili, ela sabe de quem que eu estou falando. Qual Lili? <risos> grande beijo no coração da Lili. Recebi, tá aqui guardadinho. Eu recebi também, olha, essa marav esse maravilhoso anjo de ametista que é lindo, lindo, lindo. E também essa maravilhosa drusa, tá? De ametista também, viu, gente? Maravilha! E eu quero contar para vocês uma coisa: olha que lindo esse cristal de Selenita, tá? Esse coração de Selenita. Lindo. É maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, que energia. O poder de energia, de limpeza dos outros cristais, tá? E te uhum. conecta também com o seu eu superior, com, as, não, com seres multidimensionais. E, pessoal, é, essas são uma das minhas materializações. Eu estava contando aqui para a Chiara... É, algum tempo atrás eu estive olhando sim para eu comprar também na internet, mas aí me vinha assim, aguarda um momento. E eu, tá bom, vou aguardar um momento. E hoje <risos> a pessoa não sabia de nada disso que eu estava procurando, não sabia. Mas o universo, ele arrumou um jeitinho de chegar às minhas mãos e gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão, muito feliz pelas minhas co-criações, criações, materializações, né? E tu, Kiara, tem materializado também bastante? Tem materializado bastante, gratidão pelo teu depoimento aqui, porque isso também ajuda muito as pessoas a se espelharem nisso e fazer isso, né? Pede para o universo, joga, eu quero alguma coisa bonita, eu quero uma drusa, eu quero uma ametista aqui, porque eu quero botar nesse cantinho, imagina Isso. a metista ali naquele cantinho bonitinho, assim, quando vê o universo, vai te trazer, vai te trazer, vai te trazer, então, gente, olha, vamos lá, eu também estou criando muitas coisas acontecendo coisas boas, estou muito feliz, muito feliz mesmo, e uh, sempre assim, né, confiando no universo, nos mestres, sabendo, né, a gente o que a gente está pedindo é para o nosso bem, para a nossa, nossa alegria, para a nossa felicidade, e para daqueles que nos rodeiam, então, por que não, né, é maravilhoso, maravilhoso. Eu amei, amei tuas rochas, tuas pedras, teus cristais. São gemas, né? Na verdade, são é, gemas. São gemas. E tu tá linda com esse cabelo azul, viu? Bem a rigor, uhum. né, gente? Bem a rigor. Olha a tua eu tinha que falar. Bem arquituriana. Bem arquituriana. Ficou show, Flor. Obrigada, linda. minha linda. Pessoal, eu só quero dizer uma coisa que... O, o, esse, quando você entra nesse processo da cocriação... Tem tudo um processo, tá? Não é somente você falar, ah, vou cocriar. Não. Mudança de pensamento, mudança de procedimento, mudança de como você ver a vida, tá? Se sentir merecedor, se sentir Deus em ação e absorver essas energias maravilhosas que o universo, Deus, está nos promovendo tá bem? Então, se você está nessa live aqui, não é por um acaso, continue aqui com a gente, porque mudanças vão acontecer sim na sua vida, mesmo que seja por curiosidade, fique, porque a partir da sua curiosidade é que a sua, a sua consciência, ela começa a expandir, então toda curiosidade é muito, muito, muito bem-vinda aqui, tá bem? <risos> e ó, Vai buscar a sua aguinha para ser fluidificada, magnetizada, tá bom? E isso, Kiara já está prontinha lá com a, com a aguinha dela. Eles disseram, gente, tragam água. Tragam água que a gente vai fluidificar tudo que dá, porque a água está ajudando muito nessas frequências que estão descendo aí. Elas são, bem, elas são diferentes, então... Uhum. <coughs> Eles estão colocando onde tudo dá, né, para ajudar mesmo, né, quem está outra... em ascensão. Isso. E outra coisa também que eu recebi foi que eles estão pedindo para a gente tomar bastante água, porque a água ela está limpando do nosso organismo todos os agrotóxicos, praticamente veneno, né, que a gente ingere na nossa alimentação, porque essa coisa de colorante antioxidante e não sei lá mais o que antes, né, que o tudo uh -huh. que tem antes lá naquela, na, na, nos ingredientes dos produtos, isso não tem nada de saudável para a nossa vida. E o que me foi passado foi que eles também, através da água, estão removendo todas essas impurezas do nosso corpo, tá bem? Então, tão, estão atuando tanto energeticamente, fisicamente, espiritualmente emocionalmente. Tá bom, meus amados? Kiara, fala pra gente, tu tá fazendo atendimentos? Uhum. Continua fazendo atendimentos? Quem quiser dar uma olhada, é só entrar no meu Instagram, né? Kiara.Chanti E lá ah, no meu vi. Instagram tem o meu, o meu site ali, é só clicar e ali mostra né, as, os... os os métodos terapêuticos que eu trago, todos são né, vindos, canalizados pelos Mestres Arcturianos, esses seres que estão aí disponibilizando cura, amor e tudo mais, aí vê se, se identifica, vê se, né, se chama teu coração, às vezes não é esse, é um outro, tudo bem, tudo ótimo, né, e tudo ajuda, né, a Gleide também é uma maravilhosa terapeuta, então, assim, cada um vai indo para onde é chamado, né, eu acho que é mais importante ressoar com o coração o terapeuta, porque essas técnicas quânticas é uma melhor que a outra, é maravilhoso, é... Né? Se a pessoa está comprometida com a luz, ela só pode dar luz. E eu tenho certeza que é isso que acontece da Gleide, de mim, de outras terapeutas todas. Então, assim, é só olhar lá, pessoal. Qualquer isso. coisa, está tudo lá, como fazer contato. E como eu gosto de dizer, pessoal, bem-vindo ao terceiro milênio, tá? Com as novas terapeutas quânticas. Quânticas. É uhum. isso aí. <risos> <risos> Deixa eu mostrar aqui um pouquinho das mensagens que nós estamos recebendo. Lávio, ah, meu querido, seja muito bem-vindo. Ele foi o primeiro, gente. Eu vou colocar aqui uma estrelinha para os cinco primeiros que deixaram aqui para a gente. Não que os outros sejam desmerecedores, não. Mas é porque nós precisamos dar continuidade na mensagem que vai chegar dos Arcturianos, tá bem? Beijo, meu amado. Seja sempre muito bem-vindo todos vocês. Patrícia, a Arminda, o Etel, a Regina, a Andrea, a Luana, também te amo, Luana. Mecatrônica, com Carlos Esteves, seja bem-vindo, nós também te amamos. A Arte Divina Graça, seja bem-vinda, minha flor, Maria. Vamos lá então, a Sônia. E, gente, olha, se por um acaso vocês tiverem alguma pergunta, Tá? Vocês podem fazer que eu tenho certeza, que se a Kiara não souber, depois a gente responde, tá bom? Porque é normal que nós estamos aqui todos aprendendo juntos, tá bem? Evoluindo juntos e o que a gente fala aqui é, pode não ser a verdade para você, pode ser a verdade para mim, para a Kiara, mas não é nada... É, a gente não generaliza, porque cada um ressoa conforme a sua vibração, tá bom? É assim, Kiara? É assim mesmo, maravilhoso. Se eles não sabem responder na hora, eles sabem, né? Mas às vezes o que eles querem é trazer uma resposta mais delicada. Porque o nosso cérebro ele tem informações para decodificar as canalizações, né? Então, às vezes eles não acham palavras doces, mais assim amorosas para falar. Então, a gente responde depois, não tem problema, né? Isso. Exatamente. Ai, olha ali, que amor, Sônia, que da Lena. Eu estou passando aqui rapidinho. Que amor o etezinho, que linda. Aqui tá fofo demais, está muito lindo. Então, gente, eu passei aqui algumas mensagens aqui, né, rapidinho, para vocês é, sentirem um pouco do nosso carinho, porque a gente queria ler todas, mas uhum. não dá. É, então, vamos lá. Kiara, minha flor? Tu quer que eu faça uma introdução? Bem no... curtinha. É? Curtinha. Aham, uhum, eles já estão aqui. Já estão aqui. Já. Então, tá para de falar. Que lindo. Cabeça. Então vamos lá então, eu convido a todos nesse momento, a fech... se quiserem fechar os seus olhos podem fechar, se quiser ficar aberto podem, assim como sentirem melhor. E sintam essa energia que nesse momento chega, nos saudando com tanto amor, nos trazendo palavras de conforto, energias que vão revigorar todo o nosso ser, nos indicando assim o caminho melhor para seguir, para a nossa expansão da consciência. Aos arquiturianos, sejam todos muito bem-vindos e a nossa profunda gratidão. Saudações, amados irmãos estelares. Nós somos... Os Arcturianos. Amados, muitos aqui hoje, muitos novos, os que estão aqui e os que virão. Não existe tempo na multidimensionalidade. Por isso que estamos vendo muitos, pois cada um vai chegar no momento que é apropriado para o seu coração receber a mensagem e os códigos de luz que estão sendo disponibilizados para todos. Amados, o mês de dezembro, em seu calendário, sempre foi um mês onde a força das energias do Sol Central se abrem portais se abrem e é muito mais potente o que chega e chega com força e vocês sentem estamos explicando porque o, a compreensão por meio do seu intelecto ajuda a aliviar a sua ansiedade e o que estamos dizendo é que, mesmo que seja o calendário gregoriano, nos outros calendários também está acontecendo, porque não são só números. Falamos de energias, do movimento da Terra ao redor de Sol, de Lua, dos astros, das estrelas, é este movimento que é universal e que, se, e que está inserido em todos os outros. Este é um movimento belíssimo que se repete. E quando vocês estão, principalmente hoje, um solstício, muitas portas espirituais são abertas. Estas portas abrem espaço para nós, carregarmos mais energias de luz para vocês. Amados, o Sol Central é aquele que está sendo um dos transportadores do plasma responsável pela transição planetária. E são estes plasmas que vocês sentem entrar agora de forma potencializada. Há muitos alinhamentos no cosmos, no universo. E é isso que aumenta o potencial. Mas também queremos explicar por que tanta energia está entrando. Amados, o ano de 2023 é um ano importantíssimo. Novas coisas virão. Coisas que vocês esperaram que viesse há muito tempo e que vocês achavam que já deveria ter acontecido. Virão coisas boas. Alguns estão perguntando, diga-nos algo, um exemplo, dê-nos algum, alguma previsão, mas isto é difícil. Amados, as previsões em planetas de livre-arbítrio, elas vão se alterando conforme os acontecimentos. Por isso é difícil prever. Os humanos trabalham em seu próprio processo ascensional, é claro. E cada um que trabalha carrega a sua luz e ajuda a Gaia a acender. Mas há muitos outros processos que acontecem a nível do coletivo. E é por isso que dissemos, previsões são difíceis, porque elas nem sempre são exatas. Às vezes a dia atrasa. Tudo pode acontecer. Mas algumas coisas podemos trazer para vocês. Em primeiro lugar, estas energias que estão vindo são códigos para o coração. Não são códigos para a sua cabeça não são códigos para o seu centro intelectual. O centro intelectual foi muito estimulado em eras e eras e eras em seu planeta. E é por isso que o planeta ficou disfuncional, porque quando a cabeça comanda um planeta, ele se torna disfuncional porque as emoções não são levadas em conta. E isto causa ao longo do tempo um desequilíbrio em todos os setores da vida, mas principalmente nas doenças e nas questões emocionais. É por isso que o seu planeta muda agora e entra na 5D. E vocês precisam Ressoar com ele, já que escolheram o caminho de ascensão. Portanto, tudo o que está vindo é para preparar vocês para estar em ressonância com as vibrações 5D de Gaia. E isso vai para o seu coração, o chakra cardíaco. Por isso a mente de vocês é confusa. A mente de vocês fica muito confusa. Porque todo o seu ser está centralizado agora no seu coração. E ele está sugando ou puxando a energia dos outros centros. Porque é muita energia mesmo que vocês estão recebendo. Portanto, o seu ser, o seu eu superior, sabe o que está acontecendo. E ele vai ajudando para colocar a atenção na área do coração. E é por isso que vocês sentem algumas coisas desconfortáveis. Vocês estão sentindo muita vontade de chorar. Vocês sentem dores inexplicáveis angústia, agitação mental e não conseguem dormir. Amados, estamos aqui para dizer que não é para que vocês entrem em pânico e não fiquem preocupados. Vocês estão recebendo luz, códigos de luz, códigos de amor, compaixão, benevolência, cooperação, tudo isso são energias pentadimensionais que vocês pediram para receber. Ninguém que não pediu para ascensionar ou para receber está sentindo estas coisas, porque não haveria propósito em fazê-los sentir se eles não decidiram. Eles decidiram não se movimentar agora eles vão deixar para um outro momento, uma outra existência. E está tudo bem. Acender é uma escolha particular e cada um sabe o que é melhor para si no momento da sua evolução. Mas vocês que escolheram estão sentindo a maioria. Não todos, mas a maioria. E o que estamos trazendo é se vocês quiserem ajudar o processo, nós vamos repetir a dica que já trouxemos em outras canalizações neste mês. Aterrem com a natureza. A natureza já está na 5D e é indo lá que vocês melhoram os seus sintomas. Vocês abraçam uma árvore, vocês tomam banho de mar, de lago ou lagoa. Vocês andam de pés descalços. Vocês estão no sol. Vocês podem assim se aterrar e ao mesmo tempo deixar estas energias entrarem sem resistência. É assim que vocês melhoram. E não se preocupem com sintomas de choro, de angústia. Não entrem em pânico. Vocês escolheram que queriam deixar a bagagem 3D para trás. E nós estamos ajudando vocês a tirá-la. E aí vocês sentem que coisas ruins estão indo embora. E a gente tira de várias formas, pode ser num choro, pode ser num sonho não muito bom, pode ser numa angústia que te deixa acordado à noite, pode ser numa dor sem motivo, mas tudo está saindo, vocês não querem mais carregar mágoas, carregar Karmas, o karma nem existe mais e vocês disseram eu não quero mais. Então não se preocupem, amados. Está tudo bem, está tudo certo, tudo está onde tem que estar, tudo está perfeito. Vocês solicitaram o nosso auxílio na sua ascensão. E nós estamos auxiliando vocês. Amados, há também um tipo de energia um pouco diferente que está chegando junto com esta. Vocês já estão prontos para ouvir? Portanto, saibam que também esta energia do Sol Central, neste momento, Está diluindo os seus medos em relação aos extraterrestres. Está tirando alguns implantes que vocês receberam para temer a nós, porque estamos nos aproximando fisicamente da Terra. E sim, nós vamos descer. Não para todos verem porque temos medo que faça com que aqueles que não estão prontos em seus governos comecem a revidar de uma forma desconstrutiva e nós não queremos isso. Nós não gostamos de nada que seja desarmonioso. Não não queremos isso. Isso não é bom mas vamos conversar com alguns de vocês para saber como nós podemos levar até aí as nossas tecnologias de cura, principalmente a primeira coisa que queremos trazer para vocês, as nossas cápsulas de cura, para que vocês entrem em nossas naves, deitem-se confortavelmente com o seu corpo físico. E recebam a luz da cura das nossas cápsulas. Mas vamos entrar em contato com alguns primeiro, porque vamos precisar de locais adequados para realizar este procedimento. E vai ser incrivelmente amoroso. Incrivelmente amoroso. E alguns estão perguntando. Eu quero conversar com vocês, eu quero fazer contato, então eu estou pronto. É óbvio que eu vou fazê-lo. Sim, este é o primeiro passo e é mais da metade do processo de preparação, amados. Querer e estar aberto. Nós não vamos aparecer para alguém que nos teme, que não quer. Para que faríamos isso? Outros seres extraterrestres que não estavam ressoando com a luz fizeram isto. Mas agora vocês só estão recebendo os seres da luz. Só iremos até aqueles que nos querem. Mas mesmo vocês que estão dizendo eu estou pronto, pode vir falar comigo. <coughs> Vocês também precisam ajustar algumas coisas. Vibrações precisam estar em ressonância com a nossa. Os seus pensamentos também. Mas vocês, no momento que dizem quero, vocês já estão recebendo os códigos de luz. Que vão preparar o seu emocional para estar frente a frente a nós, pois, mesmo aquele que tem o maior contato, pode sim tremer pela diferença física entre nós, e é isso que nós estamos ajeitando. Vocês receberam muitas coisas. Muitos Chips que dizem que todos nós não somos amorosos. E isso não é verdade? Principalmente agora, depois dos últimos anos? Em 2021, então, só extraterrestres da luz estão aqui. O comandante Ashtar Charan. está autorizando apenas a entrada de seres de luz na Terra. Todo comando. Portanto, nenhum dos seres é da não-luz. Todos são da luz. E somos muitos, e somos vários, e somos diferentes. Somos de cores diferentes, tamanhos estruturas ósseas ou físicas, não temos ossos. Na verdade, nós somos de uma composição mais cristalina, que é para onde vocês estão indo. Mas nós estamos trabalhando, e estes códigos também estão vindo para empurrar estas crenças inconscientes e limpar o medo que vocês têm. Porque também em outras vidas muitos tiveram experiências negativas com alguns seres. E isto marcou e ficou. Mas está tudo bem. Nos próximos dias vocês estão dissolvendo tudo isso com a nossa ajuda. Então, fiquem abertos. pois tudo isso está sendo limpado. Precisamos de seres humanos para fazer isto. Precisamos de humanos que acreditam e não nos temem. Para levar a nossa tecnologia de cura. Para trabalhar em seu corpo também. Porque já estamos trabalhando em todos os níveis do seu ser do seu corpo etérico. Mas algumas coisas nós precisamos trabalhar no físico, e é por isso que queremos aterrizar. Não vai ser naquele formato que vocês viram em seus filmes, onde todos ficam descontrolados, onde é tudo desorganizado de uma forma a assustar algumas pessoas. Não vai ser assim. Vai ser num formato organizado e amoroso, onde todos que irão se aproximar foram por livre e espontânea vontade. Nada de coisas que assustam. Isso não vai acontecer. Já aconteceu em sua história, mas não vai mais acontecer. Não se preocupe, vocês não lembram, foi apagado das memórias de vocês quando aconteceu e não foi luminoso. Foi apagado dos meios de comunicação. Foi apagado, mas o seu subconsciente sabe que existiu. E é aí que ele vai quando pensa no contato extraterrestre. Ele vai para este momento, onde coisas que não são da luz aconteceram, mas não vamos focar nisto, só vamos dizer, lembrem-se, vocês estão recebendo códigos de luz, vocês estão sendo preparados para entrar na 5D e ter um ano, um novo ano de 2023 muito mais conectado ao seu próprio eu superior e também à sua família estelar, aos seus familiares galácticos que vocês tanto querem conhecer. Vocês vão conhecer, não se preocupem. E tudo está sendo organizado e vocês estão sendo preparados. E vai ser lindo, nossa, vai ser tão lindo. Nós vamos abraçar vocês fisicamente. E este abraço vai ser maravilhoso. Muito mais para nós do que para vocês, porque nós temos um amor infinito por vocês. Vemos cada um de vocês que estão no processo ascensional como nossos pequenos filhos. Imagine a vontade que estamos de abraçar vocês, fisicamente e espiritualmente, estamos sempre com vocês, cuidando de vocês. Mesmo quando vocês acham que ficaram muito bravos ou muito tristes, ou muito doentes e acham, eu baixei minha vibração, eles não estão mais aqui, nós estamos, o tempo todo. Nunca saímos de perto de vocês. Vocês são amados muito além do que imaginam. Nós amamos vocês profundamente, incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos, os Andromedanos, os Sirianos. Mestre San Germain, Mestre Sananda... E muitos mais outros consciências de luz, todos em amor profundo por vocês. E assim é, que assim é, e assim é. Gratidão aos nossos irmãos Arcturianos, gratidão, Chiara, por essa. Maravilhosa conexão de amor, de cura profunda, com essas ativações maravilhosas. Uau, eu quase não conseguia me conter aqui sentado Sentia o corpo quase que... flutuar né? Uhum. Soltava e voltava, soltava e voltava. O momento inteiro. Meu Deus, é incrível isso. Eu recebo, eu recebo, eu ativo, eu ativo. Né? Gratidão. Que lindo. É, Gratidão. Eu ainda estou um pouquinho, tá mas lá. eu já estou já voltando, tá, meu amor? Vai voltando. A gente toma água, viu, pessoal de toma. casa? Toma água. Ai, que bom. Uau. Gente, compartilha aqui com a gente como foi essa experiência com vocês. Para você que está chegando agora, tá? Acabamos agora, a Kiara acabou de transmitir para a gente uma canalização dos Arcturianos que no final né, veio com a energia de toda a Egrégora de Luz, desde o Mestre Sananda, Saint-Germain, Todos eles, os sirianos, os, os pleiadianos. Então você volta aqui e assista, porque vai te fazer bem. Assim como fez para mim, tem que despregar aqui um pouquinho, que está tudo pregado ainda. Voltar para cá, volta, volta, volta. Como diz a Marise, volta, menina, volta. A Marise é ótima nisso. Quando eu canalizo com ela, ela sabe que eu. Estou demorando, ela começa, volta e eu começo a rir, volta. Eu já vi, volta, volta, volta. volta. Vou colocar música para você dançar, eu já vi. É... Já... Foi. já voltei, Foi. já voltei, gente. Pois, vamos ver aqui então as mensagens que nos foram deixadas logo depois. Ricardo, boa noite, meu afiliado, gente, meu hum. afiliado tá aqui seja muito bem-vindo, Daniela, Maria, saudações, saudações, boa noite, Jael, seja muito bem-vindo, Jael, deixa eu ver se tem alguma pergunta, entretanto eu vou passando aqui, uhum. se tiver alguma pergunta pessoal, botem o pontinho de interrogação no final para a gente saber, isso, para a gente saber que é uma pergunta Tu viu eu falando isso outro dia, foi, Flor? Não. Porque eu falei isso outro dia aqui na live. Sério? Uma pergunta, coloque um ponto de interrogação que é para a gente saber que é uma pergunta. Gente, que conexão, coisa linda. É. Eu não, não vi, não sabia, coisa que linda. Coisa. Porque aí a gente para e lê, né? Porque a gente vai vendo que tenha a interrogação para e ler, né? Uhum. Então, vamos lá, então. Entretanto, eu vou passando. Seja bem-vinda, minha querida, ah. meu querido Elaine. Que né? O Renato aqui da Alemanha, seja bem-vindo, meu amor. Seja bem-vinda, Maria de Lutz. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Hum. Vamos lá, deixa eu ver se tem pergunta. Ah, tem várias mensagens muito lindas. Hum. É muito lindo receber a mensagem do pessoal aqui, olha. Glide, gratidão por estar postando esses conteúdos, né? Quando achei o seu canal no YouTube, foi muito evolutivo para mim. Foi o começo da evolução. Eita, lele, gratidão. Muita gratidão mesmo. Querida Fabiana de Minas Gerais, um forte abraço. Glória a Deus que vocês existem. Tem uma aqui, ó. Vou mostrar. Glória a Deus que vocês existem, gratidão, Estela de Bagé, Bagé, mas estou morando na capital do, de Porto Alegre, porque vim buscar instruções de espiritualidade, olha que lindo, e isso aqui é mudança, hein gente? Muito bom, deixa eu ver aqui agora, mais um pouquinho, bom, aí aqui tem uma, olha, nossa, tive muita dor na nuca hoje, que radiava para a cabeça, tontura, mas agora já passou. Viu? Viu? Que ótimo, que maravilha. Gente, enquanto isso, eu quero fazer um convite para vocês. É assim: uh -huh. no dia 29, nós recebemos um chamado, os trabalhadores da luz, né, que estão conectados, é, alguns, claro, né, nós, que nós nos reencontramos. E lá no canal Ser das Estrelas, com a Beth Ico, nós estaremos nos reunindo é, nesse projeto Sananda, tá bem? E eu convido vocês a estarem lá presente. Para mim aqui, para mim eu vou estar em Portugal, vai ser para mim às 21 horas e para o Brasil será às 18 horas, certo? É 18, 19, 21, isso, perfeito. Às 18 horas da tarde, da noite, para vocês no Brasil, nós vamos estar numa live lá no canal Ser das Estrelas. Procurem, que é o canal da Beth Ico, e você vai nos ter lá num pacote enorme, emanando aí energia para todos vocês junto com toda a egrégora de luz, que eu tenho certeza que acontecerão lá várias canalizações, né, Chiara? É, com certeza, mestre Sananda, os arcturianos também estarão presentes, acho que todos eles, né, gente? Que amor. A gente nunca está sozinho. Né? Tá sozinho. Olha, não estou acho... aqui, mas tem muitas mensagens que eu tenho certeza que a Chiara depois... Vai. vai responder uhum. uma, uma coisa que alguém perguntou uh, ah, como essa câmera de cura já aviso, uh, alguma pessoa perguntou porque a gente sente dor né, nesses processos, é um processo de luz faz sentido, né? um processo de luz e a gente sente dor, eu também sinto pessoal, é porque assim ó, às vezes nós resistimos a algumas mudanças e resistimos a deixar alguns velhos padrões para trás isso é normal. Não é que seja uma coisa ruim resistir, mas nós resistimos de forma inconsciente. O nosso consciente diz: não, eu estou pronta, eu eu estou pronta, eu não resisto a nada. Mas o nosso inconsciente de vidas passadas ele ele tá não tá querendo deixar aquilo, aquelas aquele comportamento, ou aquela situação, ou aquela tristeza, e aí a gente sente dor, e essa dor pode aparecer de várias formas, né, em várias partes do corpo, mas é porque nós também dissemos, queremos ascensionar, queremos ir para uma nova energia, e aí a dor vem, porque tu tá resistindo a deixar aquilo, mas logo, logo, aquilo vai embora, logo vai saindo, e daqui a pouco a dor já passa também, não é, uh, né, não é nada grave, é só para uh, deixar ir. Talvez, às vezes, eu me sento nos fundos da minha casa, no quintal, porque tem uma escadinha e eu sento no chão e fico ali. Aí eu divido energia com a natureza e consigo melhorar bastante. Então, essa é uma dica também, às vezes, só de sentar assim do lado de uma arvorezinha, já é maravilhoso. É verdade, é. é verdade. Gente, falando em dor, eu quero compartilhar com vocês, porque durante uma um processo que eu passei junto com meu Kizadek e meu né? Eu passei por uma cirurgia espiritual e doía, sabe por uh -huh. onde? Pelo meu plexo solar. Gente, tá era uma dor, uma queimação. São aqui que parecia, estavam me tirando tudo pelo plexo solar, e Nossa. durante a canalização eu fui respirando profundamente, eu aceitei a cirurgia, né uhum. então enquanto o Cris ia canalizando, uhum. aquilo ali depois foi passando devagar, foi passando, passando e passou. Quando passou o desconforto, era como se eu tivesse mesmo passado por uma cirurgia, a região lá ficou dolor, como se fosse dolorida, anestesiada, sabe? Foi fantástico, então. Do mesmo jeito que o diamante ou o cristal passa pela lapidação, nós uhum. também precisamos ser lapidados. E uma Verdade. lapidação ela pode ser dolorosa sim pode então pode. mas olha já passou tá já passou e tá tudo certo a vida continua vamos para que maravilha fase, né? sabe é interessante não sei porque eles estão me lembrando disso talvez vá ajudar alguém eu tô em processos espirituais desde muito tempo né uma caminhada uhum. longa eu lembro que em 2010, uh, eu fui tão, foi tão profundo as coisas e me cresceu uma bola bem aqui, né? Na área do terceiro ouro, uma bola física. E aí eu fui ver, fui ver, fui ver, e fui no médico, né? Ele tem, temos que tirar. Então, eu passei por uma cirurgia para tirar uma bola aqui. Eu tenho quatro pontos, quatro né, cicatrizes aqui, porque... E é bem na área do terceiro olho, né? E eu não entendia, né? Eu sabia que só podia ser espiritual, muito localizado, é. né? É. E aí, depois que eu tirei, eu dormi por bastante, assim, fiquei uma semana muito sonolenta. Só depois de muito tempo que eu fui entender que foi retirada de um chip, né? Que, na verdade, estava impedindo a... A mediunidade, digamos sim, assim, sim. positiva, se manifestar, canalizações e tudo mais. Então, foi chegou o físico, né? Então, eu fiquei com uma bola aqui no meio, era bem, bem estranho, sim. assim, sabe? Eu tentava disfarçar com maquiagem, mas não adiantava. Aí, depois eu tirei, teve a recuperação dos pontos, mas ainda demorou uns cinco anos para recuperar completamente a parte espiritual, sim. porque, né, e recuperou, e tá tudo bem, tá tudo perfeito, né, não... Incrível isso, incrível, tá é. vendo? Depoimentos assim também que é bom, às vezes, a gente trazer para as pessoas tá tudo né, bem. entendam também que essa lapidação, essa, essa ascensão, ela pode causar esse tipo de coisa no nosso corpo físico, né? A Cláudia Denise, ela deixou aqui, olha, quero deixar o meu agradecimento à a Chiara, que iluminou o meu ano de 2021. Oh, não faz lindo. isso, meu amor, eu começo a chorar. Ai, Cláudia, te amo, meu amor. Muito obrigada, que linda. Tu também iluminou meu 2022, gratidão. Acho que alguém perguntou como são as câmeras de cura, vou responder bem Sim. rapidinho. Desculpa, Gleide, só bem rapidinho. Elas são, parece um, um, um cubo de cristal enorme, assim, mas não é cúbico, é hexaédrico, assim, parece eu não sei se é redondo ou faz um, um formato redondo, parece de vidro, mas não é vidro, é cristal. Uhum. Então, uh, tu, ela abre, tu entra, deita, ela fecha e começa a sair luzes uh, ali uhum. dentro, e uhum. eles ficam em volta, né, os seres de luz, que podem ser vários, né, e aí a gente fica ali deitado, recebendo as curas, recebendo as curas, alguns processos, assim, quando eles estiverem aqui no físico, eles até disseram que algumas coisas, vai ter gente que vai precisar ficar semanas dentro, né, não direto, mas, ah, né, e alguns em um dia só, né, porque se for alguma coisa física, do corpo físico, que ficou muito tempo parado, alguma coisa assim, vai demorar um pouco mais, porque tem que re... readaptar tudo, né, então... Uhum. Mas é muito bonita e é muito harmonioso, e não tem nada daquelas coisas de hospitais assim feias uh, que assustam. Não, é, não tem nada disso, assim, é tudo limpo, maravilhoso, não tem aparelhos, só Frequência, a câmera. Né? Porque eu vejo muito Chiara, que essas câmaras de, de cura, né? Eu vejo muito isso. Esse trabalho que nós fazemos com as pessoas, com, com a energia, né? A quântica tem muito dessa câmara, tá gente? Porque, só que claro, na câmara tu tá ali envolto a toda essa frequência, né? Então ela é muito mais potente e muito mais veloz, claro. E nós, quando nós nos colocamos a atender um, um cliente ou paciente, é, nós utilizamos também dessas frequências, porém, claro, que de uma escala menor, né? Porque nós vamos ali no campo dimensional, no corpo dimensional da pessoa, mas é claro que uma, com uma frequência menor. Porque a câmera, ela realmente, ela faz o trabalho 100%. Nós estamos agora engatinhando para esse processo. Não sei se vocês já viram, tem um, um, tem um programa no Netflix que ele mostra... Maravilhosamente, o terapeuta trabalhando com o seu paciente só com os dedos, em cima do, pelo corpo dimensional. Essa é a energia que nós sentimos, a gente se aproxima do corpo dimensional, o primeiro ali que fica uns 20 centímetros de distância do corpo, e aí nós começamos a mexer com essa energia, a retirar o mal. E a pessoa, ela começa a se mexer na maca sem ver o que o terapeuta está fazendo com as mãos. Então, ele puxa pela cabeça, ele puxa pelo chakra terra e ali ele vai trabalhando, fazendo uma quase desobsessão ou uma retirada daquela, daquela ansiedade, da depre que eu não posso falar muito, senão o YouTube vem e me decepa, né? É, ele vai tirando tudo isso, gente, somente no campo dimensional, né, no corpo dimensional da pessoa. Quer dizer, a cura ela acontece primeiro no campo, no corpo dimensional e aí reflete-se no corpo, tanto ao contrário também. Né, que quem fica doente primeiro é o nosso corpo e emocional e espiritual, claro, e aí o corpo, né? Eita, que a gente aqui da, das canalizações dos acturianos foi dar uma volta lá na cura. Coisa boa. É, acho que maravilhoso a gente saber um pouquinho sobre como é o processo de cura, né? Nos... Cura vibracional, maravilhoso. É verdade, é verdade. Olha só, eu bocejei muito e chorei por me ter sentido muito amada. Que bom, que Muito bom. Que mensagem linda. Gostaria de saber como foi o primeiro contato dela com eles. Hum, hum. <risos> Tem uma live uh, onde eu conto toda a história, né? Mas vou falar aqui bem resumidinho. Foi... Em 2016, eu conheci os arcturianos quando eu estava sendo tratada por uma terapeuta quântica, assim como a Gleide. Eu vi eles e conversei com eles e vi que o meu pai e a minha mãe eram de Arcturus. Fiquei assustada e não acreditei em mim mesma. Continuei seguindo meu caminho, já escutava Cryon. Em 2019, eu estava escrevendo um livro, ditando ele num gravador. E comecei a receber mensagens que eu não conhecia, de coisas que eu não sabia que existiam. E palavras que eu não, não era do meu conhecimento. Falando sobre transição planetária, sobre planetas 3D, 5D, falando sobre dimensões superiores. E eu comecei a ouvir as minhas próprias gravações. Porque eu não sabia de onde estava saindo aquilo, me assustei também. Depois eu comecei a treinar, comecei a deixar. E daí, eu quando eu fechava os olhos, eu via que tinha seres que pareciam uh, blocos, assim, parecia uma bolha de luz. Eles não se mostraram primeiramente, porque eu já comecei a contatar com os da 7D, eu acho, então eles já não têm mais corpo, né? Então era uma luz, mas eu entendia que eram seres uh, extraterrestres, eu sabia que não eram espíritos de desencarnados. E eu comecei a deixar eles falar. E aí eu fechava os olhos, via eles e eu deixava eles falarem. E aí eu comecei a gravar o que eu falava e aí depois eu comecei a canalizar e foi muito bonito. assim, Mas uh, tu, todo mundo que começa a contatar os ETs, seja para canalizar, seja para conversar, vocês vão, uh, se, não vão crer em si mesmos no começo. Não, tu não crê, tu, tu, tu acha que tá louco, que tu, tu acha que não tá bem. Tu vai sempre para esse caminho primeiro, então não se preocupem, vocês vão para é esse incrível, caminho, tá ótimo. Incrível. É incrível. É. E daí depois, porque eu também eu, eu, eu, eu trabalhei em centro espírita, mas nunca foi como psicofonia nem com psicografia. Então eu nunca tinha feito nada assim, né? e de repente comecei a falar coisas estranhas para mim, né? E aí que eu fui conversando com outras pessoas que já estavam, né? E aí me disseram isso, é uma canalização. Você está canalizando. Aí comecei aí, né? E daí um dia perguntei quem era, mas eu já sabia, e eram os arturianos. Uhum. E aí tudo bem. É maravilhoso, é maravilhoso mesmo. Que lindo, gente, porque numa das canalizações que a Kiara recebeu aqui no canal, né? Eu, eles falaram pra mim assim, ponte em prontidão, você estará ancorando junto com ela. E uhum. eu, porque era para eu ficar com as mãos assim, para cima, em posição de recebimento, e ele estava aqui do meu lado, sabe? Bem assim, né? E depois, quando foi no outro dia, eu fiquei ainda com aquilo, né? dentro de mim, porque fica. E eu perguntei, quem que era? Quem que era? E aí veio nítido na minha cabeça, eu sou o guardião. E esse guardião, ele me acompanhou por um tempo, e assim, eles vão passando pela minha vida. Sabe? Que amor. Eles vêm por um momento, estão, e depois vão. E depois vem outros. Incrível. Agora veio o Osaias. Que é um leão gigante, branco, maravilhoso, que eu já postei uma foto, um vídeo muitíssimo parecido com ele. Que eu não tinha visto e chegou para mim porque eu perguntei se aquela era a mesma, a, a fisionomia dele. Ele disse para mim que não, que ele vem da constelação chamada Pegasus, que fica depois de Netuno, depois me parece ainda de Nibiru. E que aquela não era a fisionomia dele original, foi aquela que ele, é, é, que ele materializou para poder fazer para mim, para visualizá-la. Que lindo, meu Deus! E depois vieram outras coisas que. Está tudo bem, está tudo certo. Que, que é, para mim, igual, fantástico, mas está tudo bem. Né? Nossa, Vamos. adorei. Aqui. A nossa pergunta para ajudar os nossos familiares. O que podemos fazer? Quer responder, Kiara? Eu vou, eu vou pedir para a Gleide responder, tomar uma aguinha Sim. aqui, porque eu Toma. sei que ela é maravilhosa, nisso conheço. Oh. Já. Minha flor, é, para você ajudar os seus familiares, nós sabemos que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Então, o que nós podemos fazer é emanar para eles... Energias, frequências de muito amor, de muita gratidão, energias positivas, renovadoras, porque nós não podemos impor ninguém, cada um tem o seu momento do despertar, se não for agora vai ser depois, todos vão chegar esse momento, no momento certo, se, já ouviu aquela frase, quem não vem pelo amor vem pela dor? Pois é. Então, no momento certo, todos vão despertar. Enquanto isso, emane para eles gratidão. Se te fizeram alguma vez um, alguma coisa que te causou alguma algum, alguma dor, perdoe. Eu costumo sempre dizer assim: seja aquilo que você deseja ver no mundo, tá? Se você deseja o amor, seja o amor. O perdão. Ah, Gleite, mas se eu for perdoar, vão me humilhar, vão me causar mal novamente. Não tem problema, faça isso por você primeiro, tá? E o resto vai acontecendo automaticamente na sua vida. Vai saindo quem tem que sair e vai ficando quem tem que ficar e vai chegando quem tem que chegar. Tudo é frequência, tudo é frequência. Gratidão, perfeito. Maravilhoso. Quer acrescentar algo? Não, tá perfeito, perfeito. Gratidão. Olha, o nosso irmão tirou nossas dúvidas, né? É. Novas energias, tá tudo bem? Está tudo certo? Não é, meu querido? Gratidão, gratidão, gratidão. Que o universo lhe dê em dobro, tá? Muitas energias na sua vida, meu amado. Gratidão. Deixa eu ver aqui a última pergunta, gente. Se aqui. <risos> <risos> já passamos, já temos uma hora. Agora de... a Gleide me, me lembrou algum apresentador, assim, bem feliz, assim. Última pergunta, pessoal. Que amor. Gente. Tem uma é, energia gente? muito linda, e assim, muito expansiva, assim, uma coisa que anima aqui. Maravilhosa. Esse... E não, eu já sou um pouco mais séria, né, porque aquela, não é que eu sou mais séria, eu ah. sou eu, tá tudo certo. Eu sou eu, é. Eu não tenho, eu não tenho que me camuflar, tá tudo bem, tá tudo certo, então não. às vezes escorrega alguma coisa, tá tudo bem. <risos> Bom, temos aqui duas perguntas, deixa eu ver qual que eu vou mandar, gente. Vamos ver aquela que eu senti que vai servir para outras pessoas também, tá bom? Tá. Então, deixa eu ver. Uhum, essa tá boa. Hum. Essa também tá. <risos> Vamos deixar essa aqui, então. Como devemos proceder a partir de hoje? Alguma dica especial? Yana, Sim. Uh, gratidão, Gleide. <sos> certo. Assim, ó, é muito bom se, se todos, é eles que estão respondendo, tá? Se todos conseguirem uh, evitar julgamentos alheios, porque todo julgamento, ele atrai coisas que não são boas para vocês, principalmente quando vocês estão recebendo códigos de luz. Então, assim, não julgar, não entrar em vibrações de discussões, de brigas, de discórdias, uh, evitar uh, todas as coisas que venham nesse sentido. Uh, se existe um momento que é aconselhável deixar o outro falar ou, né, e virar e ir para outro lugar, esse é o momento, esse mês é o momento de deixar para lá e não se identificar com a energia da raiva, com a energia da discussão, porque se vocês entrarem nisso, depois para voltar a vibrar numa luz que permita a essas energias entrarem em vocês demora então assim quanto mais vocês puderem se conectar com a natureza e também não entrarem em disputas qualquer coisa nesse sentido vai ser muito vai vai doer mais porque vocês vão uh, demorar muito para voltar para o seu estado de equilíbrio então estar com pessoas em lugares e em situações que é mais harmônico, contato com a natureza, comer raízes, uh, batata doce, uh, mandioca, uh, frutas uh, que sejam orgânicas, que sejam da natureza, tudo isso ajuda e vai ajudar muito a associar os códigos de luz. Vocês podem brincar com seus animais, Uh, eles são bons para fazer uma ligação entre Gaia e vocês, porque eles ficam de pezinhos descalços, e eles estão sempre dividindo energia com Gaia e com o Sol Central. Então, se vocês ficam com eles, vocês também dividem e recebem códigos de luz. Uh, tudo que for harmonioso, tudo que for amoroso, vai simplesmente facilitar toda a entrada dessas energias e a associação delas dentro do corpo físico mental, emocional e espiritual de vocês então cuidem-se cuidem da energia de vocês sejam luz, sejam tranquilidade e mostrem isso para os outros que isso vai ser passado como uma, uma coisa que contagia, uma coisa positivamente contagiosa pois vai ser uma energia de paz e amor, calma e tranquilidade. Essa é a melhor dica para vocês. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Minha querida Lili, minha Lili tá aqui, ó, Lili, olha, tá tudo comigo aqui, ó, do meu ladinho, viu, Lili? Eu já mostrei todas, já fiz aqui os meus agradecimentos a você pelos presentes maravilhosos, que eu amei, amei, amei, maravilhosa, que é, é cocriação, né? Obrigada, minha flor, eu te amo muito, muito obrigada mesmo. Minha flor, Kiara, agora pra você, minha querida, muito obrigada. Por esse tempo que você esteve aqui comigo, estamos chegando no finalzinho, né, gente? Agora, Kiara merece descansar. <risos> e eu te convido para voltar mais vezes no nosso canal, tá? Claro. Com a todo o que você tem em você. Gratidão, meu amor. Gratidão. Queria agradecer a oportunidade, Lady. Os Arcturianos também agradecem porque eles dizem que são públicos que vão né se espalhando diferentes e é maravilhoso estar conectando. E gratidão, grande pelo convite e parabéns pelo teu canal, que é um canal, sim, de muita luz e pode até ter ao, alguém querendo, né? Mas não vão conseguir. A tua luz é muito forte e a luz, e principalmente junto com os mestres, o que tu traz é muito amoroso, então... Não vão conseguir. Não vai, é. tá tudo certo. <risos> Quem trabalha na luz só tem que confiar, não é mesmo? É, amor, é, é. Muito descabelado. Pratidão, <risos> loucas, meu gratidão, meu amor, gratidão. E o pessoal de casa também, gente, muito obrigada aqui pela companhia de todos vocês, por essas energias que vocês nos emanaram aqui e a gente espera também que depois dessa live vocês possam se sentir revigorados, energizados e recebam, receba sim, estejam sempre em posição de recebimento porque os seres multidimensionais, eles estão ao nosso favor, né? aqueles que claro, os trabalhadores da luz crística que estão aí em prol do amor então, receba todas essas energias, tá? Que a Tite chega. E como a gente não se vê mais até o dia 29, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, tá? Que vocês tenham aí um Natal de muitas alegrias, muitas realizações, viu, gente? E falar do Natal é complicado, né? Por quê? Uma vez eu, eu, eu, eu festejava o Natal, depois eu parei de festejar o Natal, porque, porque os porquêres, os porquêres, né? E hoje eu já vejo o Natal como um dia de interiorização, tá? Vamos rever direitinho a nossa vida, com mais amor, com mais carinho. Apesar que a gente devia fazer isso todos os dias, né, Kiara? Mas é. já... Não uhum. há tempo para isso, já que no dia 24 para o dia 25 está tudo fechado, então procura fazer essa interiorização, deixar o trabalho um pouco para lá, os problemas um pouco para lá também, e se conectar com a sua verdadeira essência, que vem da fonte divina, que tudo é, que é o amor, tá bem? Então, um beijo no coração de todos vocês, como eu sempre digo.